A Maria Quarquer, uma dessas mulher que vive na roça, que viaja de carroça, de cavalo a pé. Eu sou a Maria Quarquer, dessas que acorda cedinho, faz o bolo e o café, cuida da casa do quintal, dos bichinhos, dos animar, que sustenta o Brasil de pé. Eu sou a Maria Quarquer, que tira o leite da vaquinha, cuida das plantas e das galinhas. Eu sou Maria, mulher de fé. Eu sou Maria Forte, sou do Sul, sou do Norte, não importa o lugar. Em qualquer parte do planeta, existe uma Maria como a eu, que luta com fé e coragem na lida que Deus me deu. Eu sou a Maria Quarquer, não sei falar inglês, não entendo de moda. Uso chip e xadrez, sou diferente de vocês, mas isso não me incomoda. Eu sou a Maria Quarquer, de vez em quando eu vou na cidade, até compreendo o seu valor, mas é aqui no mato que tenho felicidade. Sou bonita do meu jeito, também tenho vaidade. Eu sou a Maria Quarkel, eu sou da roça Sim Senhor. Sou caipira com orgulho, mas trabalho com amor. Eu sou a Maria Quarque, que só usei esse papel para chamar sua atenção, para fazer o seu olhar com os olhos do coração, para tantas Marias quaisquer, que vivem de realidade, que retratam amor a vida e a fé, que só desejam ser respeitadas ao longo dessa jornada no seu ranchinho de satânia.